Nove Curiosidades sobre Venom Venom é um personagem das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, do Universo Marvel. Apesar da maior parte de suas aparições terem sido como vilão e inimigo do Aranha, ganhou um reconhecimento enorme e aceitação do público. Mesmo tendo seu lado vilão, Venom também tem seu lado anti-herói, que é bem explorado nos seus dois filmes produzidos pela Sony e em suas aparições em minissérie nos quadrinhos. Bom, que tal irmos para Nove Curiosidades? 1. Um, o nome Venom foi criado pelo Ed Brock, o primeiro hospedeiro da Simbionte, que via nome no Aranha, alguém que envenenou sua vida. Venom significa literalmente veneno. O personagem acabou mantendo o mesmo nome, apesar de mudar o hospedeiro algumas vezes. 2. Flash Thompson. É um valentão que estuda e faz bullying com Peter Parker. Ele também já foi tomado pelo simbionte, mas ao contrário do que talvez fosse esperado, usa os poderes do alien para o bem. Depois de perder suas pernas no campo de batalha no Iraque, Flash aceita passar por um experimento dos Estados Unidos com o um simbionte, que o transforma em um agente clandestino do país, o agente Venom. Ele vira um herói tão importante que acaba entrando para os guardiões da galáxia. O único problema é que ele não pode ficar 48 horas com o simbionte, senão pode perder o controle e ser dominado pelo extraterrestre. 3. Você sabia que o Venom já beijou a coisa do Quarteto Fantástico? Não se trata de nada romântico, É muito pelo contrário, ele fez isso na tentativa de sufocá-lo. A fase de Danny Way... Um escritor da Marvel Comics, lançada nos anos 2000, é uma das mais criticadas do personagem. Um dos momentos mais bizarros dessa fase é uma luta entre o Venom e o Coisa, quando o personagem literalmente enfia sua língua na boca do herói para impedi-lo de respirar, que só pode ser salvo após o tocho humana cortar a língua do Venom. 4. Uma das HQs mais estranhas da história foi lançada em 1994, chamada de Incrível Hulk versus Venom. A HQ tem todos os elementos clássicos do encontro entre dois personagens famosos. Eles brigam, ficam amigos sem motivo aparente e lutam contra um inimigo em comum. O Dr. Bad Vibes, um cientista que estava causando terremotos pelo mundo. Em certo momento da história, Venom e Hulk Vão para a televisão desafiar o vilão e o fazem como se fossem lutadores de luta livre. 5. A origem de Venom é a seguinte, Ed Brock era um jornalista do Clarim Diário que estava recebendo supostas informações devorador de pecados, um serial killer que estava aterrorizando Nova York. Brock então publicou a história do criminoso no Clarim Diário, conforme ele pedia. Conseguindo um furo para o jornal, em seguida divulgou a identidade do Devorador de Pecados, em uma matéria que o transformou em uma sensação jornalística. Ele estava no topo do mundo, porém esse suposto Devorador de Pecados era só um maluco fingindo ser um criminoso, algo que foi revelado quando o Homem-Aranha capturou o verdadeiro serial killer. Brock então perdeu tudo. Ele é demitido do clarim diário, se torna uma piada, seu casamento entra em colapso e ela pede divórcio. Então ele vai morar em um apartamento minúsculo, no Bronx, onde passa seus dias malhando e alimentando seu ódio pelo Homem-Aranha. O ódio de Brock o faz pensar em tirar a própria vida, mas sendo muito católico, ele decide ir à igreja e pedir perdão a Deus, por esses pensamentos e pelo ódio, que não consegue parar de sentir. É nesse momento que o simbionte, que estava escondido na igreja, sente o ódio de Brock pelo Homem-Aranha e se junta a ele, tornando-se então Venom. 6. Venom teve vários confrontos com Homem-Aranha e em um desses o simbionte foi separado de Ed Brock, que acabou dividindo uma cela na prisão com Kletus Kasady, um psicótico serial killer. Não demorou muito para o simbionte invadir a prisão e libertar Brock, mas sem querer ele deixou para trás uma pequena parte de si, um filho. A sementinha acabou entrando na corrente sanguínea de Cletus Cassade, através de um ferimento, transformando-o então no mortal Carnificina. Ele escapa da prisão e começa uma nova série de assassinatos, escrevendo o nome Carnificina nas paredes com sangue. Obviamente, não demorou para ele dar de cara com o Homem-Aranha, mas o Cabeça de Teia provou não ser páreo para o novo inimigo. Sem opções, o Homem-Aranha acaba fazendo uma trégua com Venom, já que agora os dois possuem um inimigo em comum. Por fim, Carnificina é derrotado com uma arma sônica, pois a maior fraqueza dos simbiontes são as altas frequências. 7. O simbionte Venom se alimenta dos cérebros e, diferente da versão dos cinemas, Ed Brock não tem muito problema em deixar seu simbionte saciar sua fome, mas com criminosos. Não é sempre que tem criminosos para devorar, então em um quadrinho dos anos 90 mostra um elenco que ajuda Venom a aliviar essa fome por cérebros e chocolate. O que acontece é que o simbionte precisa se alimentar de uma substância específica gerada pelo cérebro, a fenetilamina, um composto que afeta positivamente o humor. Essa substância também é um alimento rico em fenetilamina, o que automaticamente o torna um substituto para os cérebros. Sim, o simbionte tem uma dieta estranha. 8. Ao contrário do universo Marvel regular o Venom do Universo Ultimate não era de origem alienígena. Em vez disso, o traje estava ligado às origens de Peter Parker, com seu pai tendo criado o traje, junto com o pai de Ed Brock. Peter descobre que seus pais e os de Ed foram assassinados por causa desse projeto e passa a investigar, mas as coisas não saem de acordo com o planejado, e o traje logo se liga a Peter trazendo a ele todos os traços de personalidade tóxico que Venom tinha no universo regular. 9. Após descobrir o um câncer, Ed Brock se liberta do simbionte e dá um novo rumo para sua vida. Ed procurou colocar sua vida de volta nos trilhos e foi finalmente absolvido de seus crimes por meio de um excelente advogado. Ainda sofrendo com seu câncer, Ed começou a trabalhar como voluntário do projeto FESTA, do filantropo Martin Lee, alter ego do super vilão, senhor negativo. Lee então usou seus poderes para curar o câncer de Ed. Após um tempo, Brock se reencontra com o simbionte, porém seu corpo rejeita o parasita, criando uma nova forma simbiótica branca capaz de destruir simbiontes. Acontece que os glóbulos brancos de ED, fundidos com os restos dos simbiontes deixados em sua corrente sanguínea, criaram uma espécie de vacina contra simbiontes ou anti -venom. Essas são as nove curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.